Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso tradicional encontro de todas as semanas aqui no seu canal oficial da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal. E você que nos acompanha já sabe que a ideia desse canal não é condicionar as pessoas, muito menos impor a minha verdade. Né? A minha intenção é fazer você entender a sua rotina e repensar aspectos fundamentais da sua vida para torná-la mais consciente, mais feliz e apesar de parecer repetitivo, eu tenho percebido que cada vez mais pessoas buscam a numerologia para tentar resolver os seus conflitos de uma forma mais consciente. Né? Mas, mesmo assim, eu também tenho percebido que a grande maioria das pessoas que procuram a numerologia, assim como muitas pessoas que se dizem profissionais em numerologia, ainda não sabem realmente o que é e como usar a numerologia. E isso é o que você vai aprender nesse nosso vídeo de hoje. O que é a numerologia afinal. Vamos descobrir? Pode parecer repetitivo ou até mesmo redundante, mas todos os dias, não só uma, mas várias pessoas me procuram perguntando o que é a numerologia e para que serve a numerologia afinal. Né? Infelizmente, Muitas pessoas também ainda acreditam que a numerologia é a lei do mínimo esforço, né? aquela coisa mágica, milagrosa, capaz de mudar a situação ou mudar a sua vida magicamente. Né? Independentemente disso, cada um à sua maneira, todos nós queremos dar o nosso melhor e, dentro do possível, tornar a nossa vida melhor. Né? E é claro que isso é possível mas sempre há maneiras de melhorar não só a nossa vida, como a si mesmo. Né? O fato é que a grande maioria das pessoas que me procuram para fazer os seus estudos numerológicos e, posteriormente, para aprender e usar a numerologia no seu dia a dia, chegaram a um ponto de suas vidas que exigia uma decisão ou uma posição. Né? São pessoas que já haviam tentado todos os tipos de técnica de autoajuda, né? a maioria delas bem-intencionadas, mas mesmo assim não conseguiam obter nenhum resultado real ou definitivo nas suas vidas. Né? Muitas delas se sentiam, inclusive, perdidas, mas com as técnicas e com o entendimento correto, elas foram capazes de entender a sua realidade e de iniciar uma nova fase nas suas vidas, totalmente conectadas consigo mesmas né? e com a sua realidade, porque aprenderam a usar a numerologia para transformar realmente as suas ideias em ação, né? transformar ideias em atitude. E existe um misticismo muito grande criado em torno da numerologia, que envolve crenças e toda uma sistemática ritualística. Né? Há pessoas que acreditam que os números são vibrações do universo e que eles são capazes não só de influenciar é, a vida e o destino de alguém, como também de mudar a sorte ou mesmo dar qualidades a essa pessoa, né, a pessoas mais influenciáveis, inclusive que acreditam até que os números ou que certas sequências e combinações numéricas seriam capazes de abrir portais que eles permitiriam acessar outras dimensões, é, destravar a prosperidade. né, Mas no final, todos os esforços de mudança vão por água abaixo, porque arriscamos tudo em uma grande ideia, né, uma suposta grande ideia. Aliás... Hoje em dia, o que mais se vê nas redes sociais, aqui no YouTube principalmente, são grandes ideias. Né? Todo mundo é coaching, é especialista, é professor, todos têm muitas ideias. Mas a tarefa de um conselheiro, de um orientador, né? de, um de um verdadeiro orientador humano, não é perpetuar histórias e crendices. Né? A tarefa de um orientador, assim como a de um professor, não é alienar pessoas e impor a eles a sua verdade. É, o verdadeiro professor, o verdadeiro especialista e orientador sabe plantar e regar as sementes da mudança, né, para que elas criem raízes e cresçam, né, e se tornem realidade na vida das pessoas. E, naturalmente, os mitos fazem parte de todas as culturas do mundo, né, e são usados para explicar fenômenos que os olhos da ciência ainda não conseguem explicar, né, diante da ciência ainda são inexplicáveis. E, basicamente, os mitos confortam né, o dar um senso é, de ordem, de significado, ao que às vezes pode parecer um mundo caótico. De qualquer forma, contos e fábulas, principalmente espirituais e sagrados, fazem parte da história da humanidade, desde os primórdios, aí, né, porque eles tratam é, e supostamente fornecem uma explicação poética, né, apesar de incoerente, para várias coisas, né, para vários aspectos da condição humana. Desde a origem do bem e do mal até o significado do sofrimento e a vida após a morte, né, vamos dizer. E os mitos, na realidade, são a verdade mais confortante, né, porque eles expressam as crenças e os valores sobre certos assuntos cultivados ou mantidos aí dentro de uma determinada cultura. Mas, no final das contas, né, o que todo mundo quer mesmo não é se tornar uma pessoa melhor. Né? O objetivo de todo ser humano é deixar uma marca no mundo para fazer grandes coisas. Mas algumas pessoas simplesmente não sabem como fazer isso. Né? E no final, nós acabamos aceitando as crenças para justificar as nossas fraqueças. Né? Nós nos conformamos ao invés de buscar alguma coisa que nos faça refletir e ver o que é possível fazer para nos tornarmos pessoas realmente significantes e deixarmos a nossa marca de verdade no mundo. né? Deixar nosso nome marcado. Então, se não é uma arte milenar, muito menos uma fórmula mágica para o sucesso né, e para a felicidade instantânea, o que é a numerologia afinal? A numerologia, na realidade, ela é bem mais complexa do que parece, né, ou do que se faz parecer aí. Eu costumo dizer que a numerologia é um processo, e é um processo que envolve um mix de recursos que se utiliza de fórmulas matemáticas a técnicas, né? ferramentas e conhecimentos de diversas áreas, como engenharia, administração, psicologia, gestão de pessoas, comportamento, neurociência, né? e por aí vai. E o objetivo da numerologia é produzir mudanças positivas, reais e duradouras na da vida das pessoas. Né? Porque é isso que cria realmente a estabilidade e as possibilidades de conquistas reais. E quando corretamente entendida e utilizada, né, isso pode ser percebido ou pode ser sentido em um curto espaço de tempo, em qualquer área das nossas vidas. Seja no campo pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou mesmo financeiro, você consegue ter resultados reais e definitivos. Né? É claro que a vida seria fácil demais se a gente sempre soubesse o que esperar dela. Né? Infelizmente, nós não sabemos. E é por isso que nós precisamos, ao menos, saber como reagir diante das situações, né? E as informações e orientações oferecidas pelo seu estudo numerológico pessoal vai te permitir ter esse vislumbre. É, que fique claro tá, que não é nenhum tipo de adivinhação do futuro, predição, magia, nada disso, tá? É obtenção de informação e identificação de padrões, né? E se não é nenhum tipo de magia mandinga ou algum tipo de milagre ou providência divina, você deve estar se perguntando como essa mudança ocorre, né? como as coisas acontecem quando se usa a numerologia então. As coisas inesperadas ou imprevistos não surgem ao acaso na sua vida, né? ou muito menos como um ajustamento de contas por erros cometidos nas vidas passadas, por conta do karma, nada dessa merda mística filosófica espiritualista. Né? As coisas acontecem pela reação ou devido à falta dela. No final de tudo, se resume a comportamento, temperamento e personalidade. Né? Então, basicamente, é atitude ou a falta dela. A vida não é difícil nem complicada. Todos nós sabemos que você certamente vai enfrentar milhares de problemas e dificuldades inesperadas ao longo da sua vida. Todos nós vamos e sabemos também que eles, essas dificuldades né, que elas vão surgir nas mais variadas situações. E geralmente quando nós não esperamos. Tudo é consequência de um padrão. Né? Existe um padrão em tudo que acontece na sua vida, na vida dos outros, no mundo e no universo. Tá? Tudo segue um padrão. Pode haver uma única causa e efeito, ou várias, com vários efeitos, mas tudo acontece na sua vida seguindo um padrão específico. Tá? Aliás, é natural dos seres humanos né, vermos e procurarmos padrões em tudo e em todos os lugares. Né? Nós criamos padrão. Aquilo que nós entendemos como hábitos, né? são simplesmente padrões de comportamento. E isso é importante porque são justamente esses padrões né, que te influenciam sempre que você toma uma decisão. Quando você faz algum julgamento, ou mesmo quando você adquire algum tipo de conhecimento, né, nós tendemos a ficar inquietos com o caos e com o acaso. Então nós seguimos uma rotina, nós criamos padrões Infelizmente, essa mesma tendência de ver padrões em tudo pode acabar criando uma rotina de comportamento, de pensamentos, de atitudes viciado, né? que te impede de entender corretamente a sua realidade e acaba te prendendo em um círculo repetitivo e vicioso, sem fim. Então, os números sempre exerceram um grande fascínio nos seres humanos. né? E com certeza você conhece alguém que insiste em, os seus, em escolher aí os seus próprios números quando joga na loteria, ou dizer que certos dias são mais ou menos favoráveis. né? As pessoas contam com a sorte na realidade porque elas presumem que se escolherem números favoráveis, dias, datas favoráveis, aí terão uma chance melhor de ganhar ou de serem bem-sucedidas do que se seus números fossem escolhidos aí à esmo por uma máquina, né, ou do que fazendo alguma coisa importante em uma data qualquer, porque este é um exemplo clássico de ilusão do controle, né, e todos experimentam isso, todos então, nós experimentamos isso em algum momento das nossas vidas, né, mas obviamente que na sociedade moderna as implicações disso podem ser desastrosas. É necessário encontrar explicações extravagantes, né, a cada evento que ocorre. A aleatoriedade e o acaso são inevitáveis, né? mas se nós pudermos aproveitar o conhecimento adequado nas áreas do pensamento científico e probabilístico, nós podemos evitar muitas das percepções equivocadas que cercam os eventos que entendemos como casuais. Né? Eu não digo, mas também afirmo que a numerologia nos permite ter uma vida estrategicamente calculada. Né? Nossa capacidade de detecção de padrões nos serve bem, em muitos casos, mas também pode levar a ver algo quando não há nada ali. Né? Quando nós usamos o conhecimento da numerologia, é, quando nós utilizamos as fórmulas matemáticas, para se e comparar a identidade, né, ou a personalidade dos números com a natureza e características da personalidade e do comportamento de alguém, né, junto com outras técnicas, ferramentas e conhecimentos, isso nos permite entender o comportamento e identificar padrões que tanto podem favorecer como prejudicar a pessoa. Então, basicamente, a numerologia, através do estudo numerológico, principalmente, nos permite dar início a um processo de análise realista e, em tempo real, do nosso comportamento, da nossa vida. Né? E é claro que isso nos permite entender os motivos pelos quais certas coisas vêm acontecendo ou porque não estão acontecendo. Né? Isso nos permite também não só entender o passado, para iniciarmos um processo real e eficiente de mudança no presente, como também nos permite reconhecer e potencializar as suas habilidades, né? além de identificar suas vulnerabilidades e os seus pontos críticos. Com tudo isso, você começa a entender quem você é, e realmente é aí sim que você se torna capaz de determinar quem você quer ser, né? o que você precisa é, para se sentir uma pessoa feliz e realizada de verdade. E à medida que você pratica tudo isso, você vai se tornando mais confiante, você vai identificando e se alinhando com os seus próprios valores, você passa a fazer melhores escolhas e, obviamente, você passa a tomar decisões mais assertivas. Né? E tudo isso resulta em que Em um futuro promissor, em uma vida muito mais significante. Né? Então, agora eu creio que tem que ficar muito claro, né? É, que esteja esclarecido de uma vez por todas que não são os números que te favorecem ou te prejudicam. Né? Os números não têm nenhum poder é, mágico, místico, oculto para mudar a vida das pessoas. Né? É, os números não são vibração e não tem poder para influenciar a sua sorte, muito menos para mudar o destino de alguém. Né? Não existe números negativos, não existe sequências negativas, arcanos negativos, nada é negativo na numerologia. Né? Tudo é informa informação. Negativo é a incompetência, né? o oportunismo de algumas pessoas. Eu acho que agora também deve ter ficado claro e muito óbvio que a numerologia não é nenhum tipo de adivinhação. Né? A numerologia, na realidade, permite que você obtenha as informações necessárias para se orientar e ter o entendimento que você precisa ter para produzir um futuro promissor. Né? E repetir o mesmo comportamento indefinidamente, obviamente que não vai produzir um futuro muito diferente do que o seu presente e do que foi o seu passado. Né? Aliás, essa é literalmente a definição de insanidade. Né? Fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, esperar ter algum resultado diferente. Então, basicamente, a numerologia te permite se tornar um especialista em si mesmo e, a partir daí, se torna muito mais fácil é, definir as suas prioridades, né? eliminar os famosos pensamentos e comportamentos limitantes que te mantêm preso dentro de um círculo venticioso interminável. Né? Tudo isso vai se refletindo aonde? Né? Na sua autoconfiança. E se você se torna alguém naturalmente confiante, capaz de produzir resultados extraordinários, né? Isso vai te permitir obter realizações significantes que se refletirão em mais qualidade de vida, né? Então, basicamente, eu diria que a numerologia é um processo de aconselhamento e desenvolvimento e não um método, uma terapia, né? Ou uma técnica, muito menos uma ferramenta de autoajuda. Né? A numerologia é um processo que tem como foco o seu desenvolvimento contínuo e permanente em tempo real, considerando a sua realidade, né? Então o estudo numerológico pessoal te permite entender os seus traumas, as suas frustrações, as suas alegrias, as suas vulnerabilidades e o seu potencial. Né? Enfim, te permite entender o seu padrão natural de comportamento e a sua personalidade única. Né? A vida é estrategicamente calculável e o estudo numerológico te permite ter uma vida pragmática e orientada para resultados. Tá? Qualquer resultado, seja lá o que você pretenda. E uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante, é que eu quero deixar bem claro aqui também, é que a numerologia, como eu já falei anteriormente, é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Né? E ela é universal. A numerologia de verdade não tem nada a ver com religiões, com essa mediocridade de esoterismo de nova era. Não é filosofia. É uma fórmula matemática que serve para identificar padrões, vamos dizer assim. Né? E serve para qualquer um. Não importa no que você acredita, não importa a sua ideologia, não importa se você tem ou não uma religião, não importa a sua idade, os seus valores. É igual a engenharia, medicina, ela funciona igualmente para todo mundo, né? Todo mundo, claro, que se disponha a empenhar um pouco de dedicação e trabalhar pelo seu sucesso, né? Eu costumo dizer que a numerologia. Só não serve para oportunistas e para vagabundos. Né? Do mais, serve para qualquer área da sua vida, para qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida. Tá? Isso não importa. A numerologia te permite ter harmonia e satisfação pessoal em todos os campos da sua vida. E é óbvio, que se você se sente uma pessoa realizada e é feliz, você inspira as outras pessoas e as ajuda a se desenvolverem também. Né? Falando assim, é, parece uma coisa complicada que vai te custar horas de indicação, né? mas na realidade é muito fácil. A nossa mente ela trabalha de uma maneira bem rápida né? e, como nós já falamos há pouco, ela cria hábitos e cria hábitos muito rapidamente. Né? E usar a numerologia acaba naturalmente se tornando um hábito. Né? Basta claro, ter um pouco de boa vontade, de interesse. E ninguém é privilegiado ou desfavorecido né? por causa do nome, nada disso. Pare de contar com a sorte, de tentar adivinhar o que está por vir. Né? Se permita ser racional. Pare de uma desculpa, né? Aliás, uma das poucas coisas que nós nos diferencia dos macacos, né, é sermos racionais. Não se permita pensar e planejar as suas atitudes e organizar aí a sua vida, né? Seja um ou uma estrategista e, acima de tudo, seja realista, né? Pare de se contentar com a verdade mais conveniente, porque essa é a verdade que os enganadores querem que você acredite, né? Quer ser bem sucedido na sua vida? Faça o seu estudo numerológico e use as informações do seu estudo numerológico para se orientar. Tá? Esqueça essa vigarice de mudança de assinatura, de abrir portal para prosperidade. Para de contar com a sorte e em promover uma transformação efetiva e real na sua vida. Né? Deixe de ser comodista, para de correr atrás de modinhas e se torne uma pessoa realista e feliz. Tá? Quer conhecer toda a história da numerologia desde a sua suposta origem mística até a sua visão moderna e científica atual? Leia o meu livro, Sagrado Ceté, Creto, da Gemaquia, a Numerologia, tudo explicado em números. O link está aí na descrição do vídeo, dá um pulinho lá, vai conhecer o livro que eu garanto que você vai gostar. Por hoje vamos ficando por aqui. Se você gostou do assunto abordado nesse vídeo, deixe o seu like, ajude a levar essa orientação para mais pessoas. Né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Né? Se você quer falar comigo, dar sua sugestão solicitar a sua consulta estudo numerológico pessoal, todos os meus links de contato estão aí na descrição desse vídeo. Também, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Um forte abraço e nos vemos lá no nosso próximo vídeo. Até lá!